Então, aqui, é 2.333, eu tenho 1.500 já disponível. Tá? Então, faz duas semanas que eu saquei a minha comissão, e agora eu já tenho aqui 1.538 disponível, e aguardando liberação 2.333. É, o que eu recebi dentro desse um ano, já de comissionamento, foram 16.224. Tá, então, sendo que dá 16, 17, 18, 19. Já deu aí uns 20, 20 mil aqui com essa plataforma, dentro desse um ano. Sendo que eu não comecei a ganhar né, 3 mil aqui de renda mensal, eu comecei a construir, é, sim, é, anotando tudo e fazendo tudo bem passo a passo, como eles falaram que era para mim fazer. Né? E o bacana é que a nossa comunidade é muito humanizada, né então a gente tem esse suporte. É, deles e hoje eu já dou esse suporte para os alunos, né? Agora eu vou fechar aqui, vou mostrar a, a Eduz, que é a plataforma onde o nosso produto, ele se encontra, aqui, Bruna Lenfers, tá? E dentro desse um ano eu fiz 17.608 de comissionamento. Então, esse aqui são as duas fontes de renda que eu tenho é, de duas plataformas.